Hey galera, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje quero mostrar como criar esse efeito de vidro quebrado. Lembrando que uma imagem ela é sempre muito estática, então, o nosso grande objetivo é causar mais dinamismo, mais movimento, distanciar um pouco mais seus planos e todas essas coisas. Esse vídeo vai ser muito importante, mas se você quiser aprender fundamentos muito mais avançados em edição e manipulação de imagens, então acesse meu site, rafaelssano.com, ou clique aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo. Eu espero que vocês aproveitem bastante e vamos nessa para Photoshop. Vamos lá, o nosso primeiro passo vai ser encontrar então a imagem overlay aqui de broken glass, ou então de vidro quebrado. Eu vou deixar aqui embaixo um link com várias imagens que eu encontrei pela internet, então faça seus testes, poste o resultado também no Instagram se gostar dele, e me marque também que eu vou ficar muito feliz por isso. Mas o nosso principal objetivo aqui com essa imagem vai ser recortar fragmentos e partículas dela. Eu não quero jogar toda essa imagem para minha fotografia, porque ela tá muito caótica e o efeito, pelo contrário, eu quero que ele deixe a minha imagem cada vez mais atraente, né? Então eu vou estar fazendo seleções aqui de partículas e também de fragmentos desses vidros. Como que eu posso fazer isso? através da minha ferramenta Pentool, com a letra P no teclado, eu posso dar um zoom um pouco maior na imagem, e eu vou fazer então aqui a seleção de qual que vai ser o local que eu queira que apareça no meu efeito, né? Posso fechar aqui a minha seleção com Ctrl ou Cmd mais Enter no teclado eu crio realmente agora uma seleção seleciono a minha layer ativa aqui eu posso dar agora o Ctrl C ou Cmd mais V perfeito, assim eu vou ter então ó, depois de retirando tudo, alguns fragmentos, né? Eu já tenho esses fragmentos até mesmo selecionados pra gente, pro vídeo não ficar muito longo aqui, né? Então eu já eu já fiz aqui várias é, partículas e também fragmentos, eu tenho alguns pedacinhos aqui de partículas que eu acabei escurecendo a imagem e fazendo uma seleção somente dela eu vou estar então agora, ó, já que eu tenho tudo aqui selecionado nesse grupo 1, eu vou estar arrastando esse grupo 1 então para a minha fotografia e agora o primeiro passo vai ser então estar colocando na forma correta e do jeito que eu quero esses meus vidros. Bom, depois de tudo posicionado, agora a gente precisa então mesclar todas essas layers junto com a nossa fotografia para fazer isso é muito fácil basta a gente selecionar todas as layers e colocar o blend mode screen. Nesse momento então já tem o um efeito aqui de vidro acontecendo, porém ele não está realista, por mais que você pense que está, mas ele ainda não está porque o vidro e também a água acaba causando algo muito importante na física que é a refração, se você não sabe eu também não sei, mas de forma resumida a refração seria uma distorção da luz, nós estamos vendo a luz de forma reta e quando ela bate no vidro ou então na água, ela acaba distorcendo e como que nós causamos esse efeito de distorção aqui no Photoshop? Vai ser um processo um pouco mais chato, um pouco mais demorado, você precisa de um pouquinho de paciência, mas ele é extremamente importante. Primeiro Vou estar selecionando então aqui essa nossa Layer 1. Que seria esse pedaço de vidro aqui um pouco maior. Agora eu volto para a minha fotografia. E eu vou dar um copiar. Ctrl-Cmd mais C, ctrl mais V. Ela veio copiada aqui para um lugar um pouco mais para cima. Mas basta você reposicionar aqui ó. Mais ou menos não precisa ficar perfeito mesmo. Aqui a gente tem então uma cópia da nossa fotografia. Porém com a seleção feita do tamanho aqui do nosso vidro. Ainda não tem diferença alguma. Portanto eu vou precisar abrir agora o Ctrl-Cmd mais T. E a gente pode aumentar um pouquinho agora a nossa imagem. Mais ou menos do jeito que você achar mais interessante. Mais ou menos aqui a gente acaba causando então dentro do vidro esse efeito aqui de distorção. Porém, ele acabou também extrapolando e a imagem ela saiu aqui de fora da nossa seleção. Então volto agora para a nossa Layer 1 seleciono ela segurando o ctrl e agora eu venho aqui na Layer 27 que foi a última cópia e a gente vai criar uma máscara. Então agora sim eu tenho esse efeito aqui de distorção somente por cima dessa seleção aqui desse pedaço do vidro. Então eu vou precisar agora repetir todo esse processo por cada um desses pedacinhos de vidros? Não. Somente esse daqui que tem uma textura um pouco mais para fora, um pouco também mais para dentro aqui da modelo. Nesse sim a gente vai causar essa distorção que vai ficar bem interessante mas por exemplo aqui no cabelo não vai fazer diferença praticamente alguma. Então fique na sua disposição, se você quiser fazer claro, é mais interessante, mas eu vou mostrar também depois uma outra forma da gente causar esse efeito aqui, que também fica bem interessante então a gente vai fazer o que agora? vou selecionar esse outro pedaço aqui, maiorzão Seleciono ele segurando o Ctrl Command, venho na fotografia e vou copiar esse fragmento aqui, esse pedaço. A gente tem ele também copiado ó, de forma diferente. Eu reposiciono ele então aqui junto com a fotografia e agora abro meu Ctrl Command T e a gente pode aumentar um pouquinho mais de acordo com o que foi interessante para você. Volto para selecionar ele, o grandão aqui. Volto para a layer de baixo e a gente vai criar somente a máscara. E daqui em diante você pode fazer nesse processo aqui repetidas vezes então de acordo com a sua paciência e a sua imagem também pede, né? Mas eu quero mostrar aqui uma outra forma da gente fazer esse efeito, porque, por exemplo, esse pedaço de vidro aqui embaixo, ele tá um ângulo um pouco diferente, onde talvez a gente poderia estar observando o rosto da modelo. Então, para fazer esse efeito agora, a gente vai duplicar a própria fotografia mesmo, Ctrl, Mais J na Layer 1, e agora eu vou reposicionar também o rosto da modelo aqui perto desse vidro. Se você quiser também colocar a imagem sua ao contrário, né, vai abrir o Ctrl, Command mais T aqui no caso. Vai clicar com o botão direito e flip vertical. Que assim agora a imagem ela vai ficar realmente de acordo com o vidro, né? Que vai parecer ao contrário. Para finalizar agora, eu seleciono de novo esse meu vidro aqui. Seleciono ele. Volto para a fotografia copiada. E a gente vai criar uma máscara. Assim ficou muito forte. Eu acho que assim não é tão interessante. Então você pode brincar com a fotografia aqui colocando alguns blend modes. Talvez overlay, soft light, screen ficou interessante. Ou então colocando no normal mesmo e abaixando aqui simplesmente a sua opacidade. Eu acho ainda mais interessante e talvez fique até mesmo mais realista. E assim, então, a gente acaba criando por completo e entendendo as várias formas, né, de fazer esse efeito de vidro. Galera, muito obrigado a você que está aqui. Se você gosta de todo o meu conteúdo, deixa aí o seu like e principalmente o seu comentário. Vamos debater, bora conversar lá, isso daí é sempre divertido. Eu acabei de bater a meta também de monetização do canal, então eu queria agradecer e muito pela participação de todos vocês. Continue comigo porque as metas ainda não acabaram, mas a gente se encontra no próximo vídeo.